Olá pessoal, aqui do canal Mais Notícias, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma notícia, que infelizmente, aí falando mais uma vez, aí. Da cantora Paulinha Abelha que faleceu aí na tarde de ontem Então assista o vídeo até o final aí, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E antes de ir para a notícia desse vídeo aqui Eu já quero falar para você, deixar aqui nos comentários Qual é a sua música preferida aí da saudosa Paulinha Abelha Deixa aí nos comentários que eu vou tá estar desce descendo aqui embaixo Olhando todos os comentários e dando um joinha e dando um amei no seu comentário aí da música que você mais gostava aí da Paulinha Abelha, fechou? Então, bora para a notícia de hoje. Bom, o corpo da cantora está sendo velado em cerimônia aberta ao público desde as 7 da manhã desta quinta-feira no ginásio Constancio Vieira. Amanhã será velado em sua cidade natal. Ela morreu na noite desta quarta-feira em decorrência de problemas renais. O corpo saiu do hospital primavera e seguiu para o velório no centro da capital por volta das 23 horas, para familiares e amigos mais próximos. Às 6 horas seguiu em cortejo pelas ruas da cidade até o ginásio com um limite de mil pessoas no local em virtude das restrições pelo coronavírus. Um corredor foi preparado para as visitas. Canções e orações foram realizadas durante a despedida Assim como fãs e amigos faziam em frente aos hospitais Quando Paulinha Abelha estava internada Muitas pessoas se emocionaram durante é, esse velório aí, pessoal Inclusive aí os cantores que estavam lá, parentes da Paulinha Abelha Choraram, se emocionaram, o marido dela se emocionou Todos estavam muito emocionados Muitos tristes e abalados com a, a partida, assim, da Paulinha Abelha. Mas, como eu já falei para vocês aqui, vou falar mais uma vez que Deus possa confortar o coração dos familiares, dos fãs, daquelas pessoas mais próximas ali de Paulinha Abelha. E que é, essas pessoas possam aí ter uma, um refrigério na alma aí nesse momento tão difícil. Fechou, pessoal? Essa foi a notícia aqui sobre o velório da Paulinha Abelha. E até as próximas notícias.